É um organismo normal comando, se corrigir o inverso, ou de se achar que é algo incorreto e perfeito, diante a visão correta, esse conceito é desaparece. Sabe? Então, é, se nós olharmos o em... mínimo... Vamos analisar, nós fizemos o Se nós olharmos esse mesmo mundo, do bem e do mal, com a visão correta, esses dois conceitos, os dois desaparecem, tá? Então, não, não tem mais nem coisa boa nem coisa má. O que, que nós enxergamos? O universo como ele é, certo? Então, para isso, para que nós é, vejamos, possamos ver o, o, o universo como ele é, né? nós usamos a famosa meditação. O que, que é a meditação? Nós ficarmos de olhos fechados sabendo diante de nós que o que está diante de nós não é o que aparenta ser Então aí, por exemplo aqui onde nós estamos não é como está se mostrando para nós Então não interessa se tem bem ou mal aí Nada disso que está aqui da forma que se mostra para nós é dessa maneira Então se isso for visto ou percebido de antemão, que é o objetivo real da meditação, nós meditamos só para perceber isso: que não é como é. Há uma separação de conceitos eh, quase que instantânea aí, e nós ficamos numa quietude aqui para que a, de, a maneira correta de como realmente é seja revelada para nós. Tá? Então, é, nós vamos fazer meditação agora partindo é, dessa ideia inicial que nada aqui é com a parede tudo que está acontecendo aqui nesse cenário tudinho de bem e de mal é totalmente inexistente porque a cena não existe então o é que está faltando? é melhorar essa cena aqui? mudar alguma coisa assim? ou descobrir que não é assim? Quando nós enxergamos o universo da maneira correta, em outras palavras, será o próprio Deus enxergando o seu próprio universo. Isso tá? é outro ponto. Então, a visão correta, quem que enxerga a visão correta? Deus. E o ser humano que ia meditar? O ser humano que meditava meditar ou até Supostamente, no cenário que nós sabemos que não é como vai nascer. Então vamos fazer a meditação. O que, que significa? Enquanto nós estamos linguajar, nós estamos nos identificando como um personagem de um cenário inexistente. Por isso estamos conversar aqui. Essa cena todinha aqui é inexistente. A gente já falou sobre isso, né? Aliás, não sei se alguém já deve ter percebido isso. Essa sequência que nós estamos fazendo, eles estão dando uma continuidade, é. sem programação. Alguém colocou já? Quero dizer o seguinte: os encontros, o objetivo deles é deixar uma diretriz de comportamento para aquele Quem ouviu e não sabe mais o que foi falado, o que significa? Que ele não pegou aquela mensagem daquele dia com uma análise de é, O que é ouvido hoje é para ser aplicado nesse, nessa fase. Por isso quem está dizendo hoje isso, tá? isso é uma analogia. Quem está acompanhando a sequência, se pegar todos os assíduos de uma vez, vai escutar tudo de uma vez, ela vai ter um tipo de percepção daquilo diferente desse que está vendo, acompanhando metodicamente. Porque essa luz que nós somos, ela vai, ela vai aparecendo brilhar. Tá? Quem estiver seguindo esse tipo de exercício, né? ela vai percebendo que essa luz está brilhando, ela vai notando isso. A tocha, ela brasa viva, que <risos> negado a brasa viva, né? Tá. Então, é, não é em palavras que se passa isso. Essa sequência, ela nota que essa brasa viva ela fala. O que é a brasa viva? Ele é Deus enxergando o universo da sua criação, onde não há pecado, não há morte, doença nenhum nascimento. O que existe? Deus sendo a totalidade, inclusive nós, o nosso ser. Então vamos fazer meditação chata? vocês cheguei aqui um, para nós iniciarmos esse, esse período de quietude é uma percepção breve disso que nós acabamos de falar aqui. Eu vou resumir. Nós vamos fechar os olhos sabendo que onde nós estamos não é como se mostra para nós. Isso é um ponto pacífico. Tá? É um sonho Estou sendo visto. Cujo sonhador. Inexistente porque só existe Deus tá? Quando nós Falarmos assim, viu? nós vamos fazer a meditação Está parecendo existir um sonhador Deus não faz meditação né? Deus é Então, quando a gente fala assim Nós vamos fazer meditação Nós estamos falando que esse ser aqui Instantaneamente parece estar existindo Para ir meditar tá? Então a gente vai ficar com os olhos fechados Lembrando que esse cenário é inteiro e, Inclusive esse ser que ia é sentar para meditar aquilo que realmente nós somos ou que uh, o universo realmente é, se revela é como tal. Aqui, Hã? Então deixa eu pasar isso aqui, vai. Tá bom, repetindo rapidamente, quando nós olhamos o universo, nós que estudamos a verdade, quando nós olhamos o universo, a primeira coisa que nós temos que saber. Ele não é como ele se mostra para nós. Nós olhamos essa imagem. O posto do universo que nós nos enxergamos. Aliás, é um negócio tão. tão é, dá para a intuição para perceber que é absurdo a gente achar que isso aqui é o universo mesmo, né? Esse monte de, de confusão que tem por aí, né? Todo mundo discutindo com mundo mundo, guerra, é, conflito, esse, esse monte de humanidades de ilusão, dá para entender como podia ser o universo real, né? E muito menos. Dá para é, intuir também que não podia ter alguma, qualquer relação com Deus isso, né uhum. Então, Calma, né? dá para, sem revelações espirituais, até com o intelecto, dá para imaginar isso, né é? Que é impossível, existe Deus no meio de cima da por causa de crença, aí. Né? Tá? Então, a gente parte do primeiro ponto, nós vamos é, analisar, provavelmente a primeira meditação de hoje, que ele não é como nós enxergamos. Segundo ponto, que nós vamos fazer meditação, a pessoa humana, a suposta pessoa humana, que vai fazer meditação, ele não é o nosso ser também. Porque se, se fosse, eu seria como o aparente ser. Cada um aqui seria como o aparente ser. E nós estamos afirmando que ninguém é como o aparente ser. Essa imagem, a é um sonho,